Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares, do Clube do Português. E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre os dois termos, batismo e batizado. Muita gente usa esses termos como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. Então a gente vai mostrar aqui para vocês quando usar cada um deles. Batismo é o um nome que dá para o sacramento de iniciação cristã. Né? Então a gente está diante de um substantivo masculino e é o um nome da, do, do sacramento mesmo, desse processo né? de de é, fazer a iniciação da criança dentro da igreja, a apresentação dela a Cristo, é, abrir as portas para a vida eterna, né, como se diz na, na Bíblia. Então, o batismo é o nome do sacramento. Já batizado, né, ele pode, o termo batizado ele pode ser tanto um adjetivo, quanto um verbo e quanto um substantivo. Em cada caso, ele vai ter um significado levemente distinto. Vamos dar uma olhada aqui. Como adjetivo, né, ele significa a qualidade de quem recebeu o batismo. Então, a gente pode é, falar, por exemplo, uma pessoa batizada está mais próxima de Jesus. Né? Então, você vê que batizado aí funciona como uma qualificação para a pessoa, que é o sujeito. né Batizado também pode ser a forma de né do verbo batizar. Então, a gente usa normalmente o participio nas locuções verbais. Então, a gente pode falar, Joana foi batizada na igreja do centro da cidade. Então, foi batizada. né Então, a gente tem aí uma locução, uma locução verbal com batizado sendo uma uma o participio do verbo e foi uma, o verbo auxiliar. Né? E, por fim, batizado pode ser um substantivo, indicando a festa ou a cerimônia onde acontece o batismo. Né? Então, é, diferentemente do batismo em si, que é o nome do sacramento, batizado é o nome da, da situação, né? da, da congregação que está ali para ver é, ser, o batismo ser realizado. Então, a gente pode falar, ah, é, recebi hoje o convite do batizado do meu sobrinho. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aqui um joinha, aperte no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E para mais dicas, acessem lá o Clube do Português, clubedortuguês.com.br. Grande abraço, até a próxima!